Salve, salve família! Quem tá falando aqui é o PHLMC, tá ligado? Local da cidade de Volta Redonda, ativo nas batalhas de freestyle desde o ano de 2015 aí, e agora eu tô presente aí no 10 minutinhos de freestyle, mostrar um pouco do que eu sei pra vocês, tá ligado? Solta, solta! Yeah, yeah, ha, huh. ha. Huh. Vira esse beat, porque no pega o PHL coloca. Quando ele tá fazendo essa rima, cê sabe que no que que foca. Pega a visão, porque o Buda ele invoca. Quando ele aqui tá fazendo, em cima da batida, mano, acaba com uma vida de MC que tenta aqui desenvolvendo. Quando o PHL tá fazendo isso, sabe que o carro é minguiço. Isso é parte do meu compromisso, isso não fica omisso. Pode até ser de adida, a virida não é ardida, é a que é coincidida. Quando o PHL rima, põe a vida. É desse jeito, é bactericida Essa ação é uma fração que eu transformo a minha mente. Quando eu rimo, nunca me transtorno. Só me transforma aqui nesse repente. É dessa forma que a gente faz. O raciocínio não é perpicaz. Sempre pensando aqui fora da caixa que nunca despacha. Pensando aliás, pode vir. É desse jeito que a gente pensa, não vou colocar isso na dispensa Quer fazer disso pro ele pensa, porque quando ele tá fazendo isso A ideologia dele é imensa, isso faz parte do meu compromisso Por isso que é desse jeito propensa, espero que vença Isso pertença com o ele traz o lenço, é desse jeito que aqui eu pertenço Fazendo a rima eu não sou hipertenso, isso é sal grosso Igual a grossura desse bigode, quando eu rima até o caroço Você sabe o ele é tipo um asteroide, ele já faz a filosofia Quando ele rima é a coreografia, ele é um coreógrafo Que é um autógrafo no cartódromo Camelódromo, eu não sei o que você vai fazer. Isso daqui pra mim é um lazer. Fazer freestyle é meu afazer. E se eu errar essa porra, eu vou refazer isso daqui. A gente é tendente, ao erro, é feito na hora. Até o dia do meu enterro. Mesmo honrando a nossa senhora. Que a gente ora, isso estoura. Como se fosse o Iori. Esse processo da sua dor é octacore. Espero que você explore. Chore, ore eu não sei o que você vai fazer. Eu só sei que esse free é a minha área de lazer. Esse é meu afazer. Quando eu faço isso daqui, você pode. Pode até estudar o peso desse QI Essa massa cefálica pensa Coisas que você nunca viu, espero que cê vença É tipo um eu acho que eu sou louco Despacho a negatividade e eu não vou passar sufoco o troco eu trago dentro da minha artéria E é pouco o que eu faço a rima séria Cê tá louco? Esse negão veio da Nigéria Quando faz a rima brava cê sabe que ela é séria yo. Plu, plu, plu, Vamos colar aí nos 10 minutinhos de freestyle sem perder a amizade, tá ligado? O bagulho sincero, hein? Tem que completar esses 10 MC pra gente fazer essa batalha aí que a premiação do homem tá top, hein? Explica aí, explica aí, explica aí pra galera! Então, seguinte... Vão ser os 10 MCs aí, tá ligado? Que fizerem a gravação de 10 minutos de freestyle, pode crer? Vão ser selecionados 6 e os 6 melhores vão participar de uma batalha que vai estar tá acontecendo aqui ao vivo do modo tradicional, tá ligado? Valendo a premiação aí top do meu manizão que vai agregar com certeza na vida dos artistas aí, tá ligado? Então vamos colocar a cara aí, tá ligado? Representar a nossa região, levar o nome do sul do estado e aí quem sabe se for campeão tá adquirindo uma premiação que Vai ser muito importante pra nossa caminhada Ah, brabo, ah, Top, bravo, top, bravo. ó Você pra fazer a rima A gente configura a doutrina Ah Sempre chega pra manter na disciplina Comigo mesmo eu converso Aqui no verso Eu me mato, mas sou ré, confesso Por isso que mano, sou adverso Olha mano, o peso desse verso Ele é perverso, ele é maléfico Ou aqui ele vai ser benéfico É natural, ele é sintético Às vezes coordenado assindético Eu só sei que eu faço rima, eu não sou patético Eu vou botar por cima na mão, não sou anorexo Por isso que quando eu tô improvisando Você sabe que é decidido, eu tenho um reflexo E vou, posso até acelerar Eu vou menosprezar Não sei se menos pesar Só sei que eu vou rezar pega ele vai bicha Nessa base ele já vai deslizar Ele é um computador humano Eles acham até que eu sou o um dicionário Ao contrário, quando ele tá somando Por isso que é parte do mentir, itinerário, Eu sou um operário, isso é construção Vou fazer tipo uma obstrução Isso é uma medicina, através de rima Cada pantilano é uma operação Eu faço isso e operação Como eu disse, mano, operário independente Se eu tô vendo ao normal ou se essa vida está virada Ao contrário, eu não sei Se eu vou fazendo isso, esse é compromisso Por isso que o carro humano não me enguiço Quando eu tô fazendo a rima, você sabe, não atiço Eu sou pegar. Ali, represento, esse é meu serviço. Quando eu faço isso, mano, cê sabe no corpo deles do sumiço. Eu sou PL, mano, eu represento. Independente se você é mestiço ou menos, de te quando eu tô fazendo. Isso daqui é o fistalic na agilidade. Pega ele na batilidade, você sabe que ele tá desenvolvendo, mano, representa na cidade. Mano, às vezes a gente erra, explode igual a um mano, encerra. Eu não vou me cortar, cai minha própria serra. Se pega eu declaro guerra a todo mundo que quer atrasar. Eu vou extravasar, não sei se eu vou vazar. Eu sou tipo Casares, eu caso com os novos hectares. A mente pensar, eu vou Tender minha mente ao erro. Eu vou fazer o meu próprio enterro. Isso daqui não é meu termo. Tranquilidade, independente. Se viver o um enfermo, eu já vou fazendo isso daqui. Sabe que eu já vou, eco. Se eu tiver nesse frio vou pegar ele tá aqui. Enjoo. Eu não sei se eu vou dar pra ti. Essa silábica que eu nunca vi. Tipo cachorra, a vacina a rábica, aplico em ti. E é desse jeito. Eu não vou dar um defeito. Essa rima é de efeito. Foda-se o prefeito, o pretérito perfeito. Pode botar no inquérito, esse meu mérito. Eu não sei se vai ser a medalha. Pega L, representa, não deserdo. Essa pantilana é que não vai dar falha. Ela estraçalha, seu mental. Depois que no ouvido escuta, pega L representa quando vai rimar. Você sabe que ele vai representar nessa conduta. Eu tenho que modificar como saber sem explicar, eu vou me aplicar, vou codificar, vou unificar, vou petrificar Eu só sei que nessa rima agora eu vou reivindicar, vou esticar Como se fosse um corredor, eu não vou passar no polonês Pega ela é improvisador, sabe que ele não é freguês Nessa arte ele é doutor, namora meu mano agora ele improvisou Você sabe que eu vou falando pra vocês, essa vertente é certo que agora é concretizou Por isso que na rima eu não vou pagar de freguês E a freguesia pode desfrutar da maresia Essa rima vai causar azia, ela é a dor que te alivia Não posso sair do foco Tipo um sonoro, sou um diplodocus Um dinossauro, não sou centauro Um hecatonkyro, um quando esse raciocínio Eu viro, eu sei que faço esse jeito Dessa forma, tipo coelho Eu trago uma cenoura, rima abassaladora Independente se eu sou Como a voadora, incubador no não incubo, elevado ao quadrado Ou cubo, sou mágico, quando o raciocínio Eu descubro, encubro. De porrada meu raciocínio, nego rubro Eu não vou ser aqui nesse declínio Eu boto a mente pra pensar, é sem dispensar, é essa ideia é imensa, olha como ela é propensa Duvido que alguém aqui vença, Você quer chorar, te trago um lenço Não vou botar isso na dispensa, ei! Hey, pega ele, é improvisador nato Falou que é narigudo pela vitória ou fato Quando eu tô rimando, mano, eu sei que isso é um fato E nunca tô me desanimando, sabe que eu desidrato Desacato, mano, eu cato, rima daqui até eu catar Vou me destacar, rima não é opaca, quer contra-atacar? Essa silábica aqui, só pra você pensar Quando eu tô rimando nesse free pra concretizar Vou fazer aquela rima pesada sem caô eu tô fazendo complô, se você quer impor, vamos supor até um isopor, só que eu não vou comer esse biscoito. Não fico afoito É desse jeito tem mais de oito linhas que a gente coloca as imas minhas que aqui é nunca te desalinho imas esparo. Quando eu tô fazendo esse supário, é desse jeito eu sou um dromedário. Eu não sei que animal que aqui é eu me encontro, só sei que eu sou racional. Enquanto o vínculo não corrompe, ele eu não corrompo. Isso é uma trompa, a gente já trampa. Tranquilidade então sampleia, isso para virar Adianta, adianta se você aqui tá atrasado, posado. Só sei que esse verso é pesado. Eu tô fazendo a rima que eu fortifico. Cê sabe que aqui eu me glorifico. Se for preciso até troca aplico. O motivo do tiro eu não explico. Mas nesse eu me aplico. E essa vacina? Será que eles aplicam e ficam com uma forma que nos melhore? Eu não sei se isso dá. Espero que não chore. Na moral, mano, aqui não se apavore. Só se aprimore, rei. Hey. Que HL rima assim. Não sei se eu sou sensei do meu eu, de mim. É sempre assim, do início até o fim, do pesado aos magrinho porra. <risos> do pesado aos magrinhos. Bumbépão? Rimar é. naquele bumbépão das antigas. Desde a época de 2015 pronto pra briga Aquele maleguinho, magrelinho, careca Você acha que hoje em dia atingiria essa meta? Aquele cara que só gastava Que nego falava nada com nada Esse cara ele não tem futuro Hoje em dia representando a nível nacional O raciocínio não é imaturo Posso rimar nessa batida, ela me dá Aquela nostalgia de estar em um dia e poder notar Aquilo que não se denota não é feito de chacota Independente se vai ser uma vitória ou derrota Se vai ser lorota se equivoca, eu só sei que isso não se acopla. Faço sofrido daqui até Constantinopla ou até Meca. Será que eu fico em função soneca? Pegar ele não peca, tipo clash cleanse a pleca. Ou a gordura trans que é que eu queimo. Se eu quiser rimar, sempre treino, É desse jeito que é o veneno. Esse boom bap até me inspira, eu faço rimando nele enquanto pega ele respira. Ou até transpira, esse só é que eu sei que vem pra refriar, esfriar o corpo de um rei. Não vou me atrofiar, pode pá, vou trocar. Tipo agora eu vou me emancipar do meu próprio. Pro eu da própria ignorância Eu vou analisar a circunstância Mesmo se nela tem discrepância Ou se vai ter uma arrogância de outra pessoa Mas eu não vou afundar a minha canoa Você é o dono da própria lagoa Você veio por um motivo ou veio à toa Isso é sua pessoa Se vai ser má ou boa, só cabe a você Só que o PHL sabe o que ele tem que exercer Isso daqui eu não adquiri da noite pro dia Teve muito treino, isso não me alivia PHL veio da periferia, você vai sentir isso no peito Isso é uma referia que eu vou fazer rebiro a minha própria mente E falo o que ela não pensou Isso aqui pensou e tá no repente Mas essa corrente aqui não me aprisionou, revolucionou A chegar a um patamar que eu nem pensava Cê sabe que o PHL agora deteriora Há 15 anos atrás eu posso ter orgulho de falar que eu queria ser como eu sou agora Rimar desse nível, abrangendo as palavras Que rima brava, sempre destrava é desse jeito agora sem dó e eu acho arrisco a falar que ainda cheguei a um nível maior. Treinava, via as, as minhas referências que sempre improvisavam como circunferências e hoje eu posso falar que o reino e você pode chegar nesse nível se tiver treino. Hum. O céu é o limite, só que o limite para mim não foi rimar em um beat, porque essa é a parte mais fácil. O importante é chegar e ter uma carreira versátil, volátil. Nesse pátio desfruto, como se fosse uma escola ou conduto Eu sou o professor, mas ao mesmo tempo eu sou o aluno E essa carreira eu te posso falar em um resumo Foi de sumo, foi de somar e domar Tudo aquilo que vi atrasar pode pá E todo mundo que quiser chegar é só correr Não pode até se aconchegar Isso daí é um privilégio que eu não vou dar Pra mim mesmo eu vou inundar A minha própria mente em dia de domingo Só que poucos querem ser o PHL em dias de segunda Feira, não é dia de, de feira Se você quiser você pode correr na rua ou numa esteira Tá má? Outra maneira Você que vai avaliar Pode comentar Isso é sem besteira Vou fragmentar Vou argumentar Pode pap HL deixa igual peneira Enquanto o coração bombear Sangue pra pensar E falar A ideia é que nunca vai ter besteira Blue Que isso Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Já se despede aí da da da final Valeu rapaziada, valeu, valeu rapaziada, é uma honra aqui, satisfação imensa, tá ligado, vocês que presenciam Isso daí é um pouco de 10 minutos aí da minha arte, do freestyle, é, conseguindo aí, 10, é, foi mais que 10, tá ligado Mas isso aí é um sentimento muito único, tá ligado, tá improvisando sobre uma batida É uma forma que eu consigo me expressar com vocês melhor até do que se eu tivesse falando comum, tá ligado Isso daqui é a demonstração de uma arte Sigam lá, tá ligado? PHLMC, tá ligado? No Instagram, pra vocês acompanharem um pouco mais do meu trabalho, esse cotidiano aí, rodando esse Brasilzão através das batalhas de freestyle. Tamo junto, família. Oh. Plou, plou.